aí, eu me entendo errado É que eu procurei algo que causasse tanto impacto Quanto você na minha vida Ela acreditou quando ninguém tinha acreditado Tipo Jean Reno quando salvou o Matildo em um clássico Profissional de 94 me fez atirar próximo do alvo. Repensar, acreditar, se quiser pode. Foi certeira, me atingiu feito Drago 9. Yeah, yeah, feito Drago 9. Preciso, preciso. Maior o alcance, mirando longe. Juntos já não é tão difícil. Te vejo como a Weaver. Eva com Lavender, Rose ao fundo. E pra ficar com você, salvar a humanidade só foi algo no caminho. caminho Pra conseguir isso tudo, consegue sentir, eu não consigo deixar Eu te odeio quando me faz duvidar, mas sempre encontro certeza lá Por mais que eu vá procurar motivos suficientes pra terminar Eu sou um cara simples, nada ambicioso, mas querer você por toda a minha vida mudar isso completamente, é ser feliz com uma perspectiva de qualidade de vida Melhor pra frente, não há nada que prenda a gente é Ela acreditou quando ninguém tinha acreditado Tipo Jean Renault, Quando salvou o Matinho, do um clássico Profissional de 94 Me fez atirar próximo do alvo Repensar, acreditar, ver se quiser pode Foi certeira me atingiu feito Drago 9 Yeah, yeah Feito Drago 9 Preciso, preciso Feito Dragon 9 Preciso, preciso Feito Drago 9 Dragon um 9, preciso, preciso. Mina, eu preciso de você. Yeah.